Fala galera, aqui é o Francisco Araújo que Interpreta o Rafael na websérie For E vim aqui dar um recadinho pra vocês, tá? Estaremos juntos na terceira temporada de For Olha que legal! Beijo grande pra vocês, viu? E aí gente, aqui é o Igor Só pra dizer pra vocês que Eu estarei na terceira temporada de For Como sempre, For Malhação, 25 anos Estaremos lá E lembrando gente É... A gente tem uma vaquinha aí, cara Pô, nossa meta é chegar a 15 mil E espero muito que a gente Consiga chegar pra Pra que A gente consiga produzir tudo do jeito que a gente quer o Ford, pra vocês Então, é isso aí Estarei na terceira temporada E ajudem a gente Beijo for Lovers Olá pessoal Tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline Chaves e eu estou com para a terceira temporada de F.O.R. Então, me aguardem lá. Mas antes disso, não esqueçam de correr lá no canal de F.O.R. Se inscrever, ativar o sininho e ver e rever a primeira e a segunda temporada, tá? Para você já ter uma ideia do que vai acontecer na terceira temporada. Bom, meus amores, é isso. Um super beijo. E aí, pessoal? Arthur Bernardes aqui. Eu tô aqui pra mandar esse vídeo pra vocês, nos acompanharem na terceira temporada de for que tá ficando maravilhoso. E pra quem achou que eu tava fora, pra quem tava perguntando, não. Eu tô dentro e eu vou embarcar nessa com vocês. Então não deixem de nos assistir, porque tá maravilhoso, tá bom? Um beijo pra vocês e nos acompanhem. Vale, vala, vala, vala. <risos> Oi. <risos> Meu bem, também tô morrendo de saudade. Eu vou agilizar o que eu posso aqui pra ir correndo aí, tá bom? Tá. Ian, é o treinador. Eu preciso ir dormir, senão ele vai... Áudio ah! rodando. Episódio 3, cena 17. Plano Ian e Leila take 1 Grava! Ah, meu amor, mas você Bora. vai, você vai... Gravando! Eu vou matar as fantasmas desse homem agora, vai Leila, vai! Ai, ai, você não falou nada que você ia estar tá aqui? Ai! Episódio 2, cena 20. Pl nossa, falou grosso. Plano... 1. Um, que tá Plano... Quem é? E o quê? Plano... Cara, bicho, nossa, rotei leite aqui. Com 4 de beca. tá me dando azia. Plano Beto. <risos> com leite. Rodando a câmera, roda som. Áudio. Rodando. De... Eu gosto de ser ridículo. Qual é a cena, mesmo? Cena, cena 20, Episódio 2. Deixa o continuista falar, por favor? Desculpa. Porque eu não ouvi, o áudio não ouviu, por favor? Episódio 2, cena 20. Obrigado. Ok, obrigado. Continuação do Andrei, parte de trás. Take 1. Um. Gra... Não olha pra mim viado. Grava... Peraí, peraí, peraí. Eu vou tremer, eu vou tremer. E... Gravando eu hein? Vamos lá, essa Vai, eu só sei, eu sei. Crocodilo Dante! Ah. O parque dos dinossauros. Pelo amor de Deus, o dinossauro corre assim aonde? Rafael! <risos> mas o parece, corre. Parece. Para, para, não corre. Para! mas o dinossauro corre. Oh, para, lá, para novo, vai, novo, vai, vai. É, é o bicho, é o bicho, vou te devorar. Que isso, gente? Ai, pega meu mão entrar. Não erramos. É não, não, Vai. Porque o Coracodana, a bateria tá baixa, gente. Vai, gente. Episódio 2, cena 20. Take 2. Troca de Nando com o Marcos e. Gravando. É só, ah, né, aqui. Não, não <risos> mim, só. Bom, agora é minha vez, tá? Vamos aí, lá. Desculpa. vai, vai, Peraí, peraí, peraí, peraí. Volta lá, volta lá, volta lá. A gente tá rindo de quê? Não é, sei. <risos> ah, só o quê? <risos> eu não, não... É sei. É. é por isso que eu parei. <risos> eu queria saber de tá, onde vem essa risada. O que Gente, isso? É um Gravando. Só. Ah, né? é. Bom, gente, agora é a minha vez. Então vai, anima esse jogar. jogo! Não, não, não. Ó, vai. filme ó, de ação, tá? Ótimo. Filme de ação, ó, é. presta atenção. Bateu a correr em Xangai! Oh, não. Que gato! <risos> Fac de dinossauro! Não! Pelo amor de Deus! Não, não! Isso é dinossauro! Preste <risos> atenção! Sim. Câmera rodando! Episódio 2, cena 20! Take! Olha como é que tá a pessoa. Olha como é que é tá aí? a pessoa. Ah, outra já jogou uma ali, ó filho. Jogou. velho. vai. Episódio 2, Cena 20, tá fazendo sombra no Ian. mais, vai, chamada. E tá fazendo sombra no Ian. E. Ação! Ah, só, só né, aí. que... Só, só isso. <risos> gente, agora é minha vez. Tá vai lá. ali, vai, vai, de novo. Filme de ação. Ação assim, é tudo, tudo. Presta atenção. <risos> vai! <risos> <Ó>. Piranha 3D! Que mal! Que mal! Que Não, não, não. Não, Parque dos dinossauros. Isso é dinossauro! Isso é dinossauro na onda! Isso é dinossauro! Calma, calma, calma. Pode lá, Pokémon! Já sei! Rei Leão! Fajumenta! Você sabe o Rei Leão aonde? Acho que parecia, a boca Calou, ah, mais te dar ah. parabéns. Vai. Vamos lá, atenção. Vem daqui, vem daqui, vem daqui. Vem daqui. É, nem serviu o jantar ainda, e ele fala, né? E ação. É só Tudo bem? Ação! A história o Fabrício nem serviu o jantar ainda. Esse não! Fabrício, não. não. <risos> Fabrício é o dele, olha que ele não pode colegir nessa safada! Para! É, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Né? Ah, atenção! Olha, se for o Fabrício, eu tava com ele aqui de cima. Ah, mas acho que ele ia ter essa cara. <risos> Será? É, Levanta não. pra mim, André. Falta! <coughs> Já posso ir? Não! A gente tá gravando ainda. tu <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> que será eu vou assim Peraí, peraí, peraí! Tá vindo, tá vindo! Parece Leila! Leila! Isso aqui vai faz... p. A gente tem tá que respirar o fio. Né? É. Ai, gente, fora <risos> Eu vou fechar. Piorou. Forna... Beleza. Vai, vai, vai. Leila? O que, que você está fazendo aqui, diaba? Eu vou sair daqui, senão. Tira, tira, Leila. Vai dar uma volta. Eu vou Deixa ela que eu vou olhar pro lado certo. A gente vai ser expulso desse prédio. Podemos, gente? Podemos, aqui tá entregue. Ok. É episódio 5, cena 16, take 1, um, plano geral e gravando. Então, meninas. Peraí, tem um labirintite. <risos> Desculpa. E hoje vocês viram, né? Eu tava atacada. Eu vi ela atacando uma cadeira lá em cima daquele palco, viu? Vai vendo. Ai, e quando é que é que a Michelle nunca tá atacada? Não fala o nome dela, que senão ela aparece aqui. Ela vem da sombra do Bueiro. Ah, que bonito! Bota tá pra lá agora. Tá me fala, quando é que a Michelle não tá atacada? Não fala o nome dela, senão ela aparece, ela vem da sombra, da fumaça, do Bueiro. Falou o nome dela ela aparece. Ah, que Ai. bonito! Corta. O, o grupinho sempre confabulando, vocês não uhum. cansam, não? Agora a meta é qual? dominar o mundo é Que é isso, professor? A gente não quer dominar o mundo não. <risos> <risos> Ficou tão legal, Felipe! Okay, que foi? Porque você fala que não, não, A gente quer dominar eu aqui no braço dele, ó. Para, não, você não tem capacidade de dominar a sua vida. E essa? É tá, me fala, quando é que? Um não fala o nome dela, pelo amor de Deus, porque senão ela aparece. <risos> Desculpa. <Digo>, vai. Vai, ri, <risos> ri, ri. Volta pra fora, ri. Vai, Vai. Vai, vai. <risos> Duas da manhã, segue a cena. Francisca, agora às quatro. Eu vai. Eu já, vai. Passei, eu já passei aqui no hotel pra gravar sábado, que eu já dou um o manhã o dia inteiro. Vamos lá? pode ficar vai. no site, assim. às Atenção. Take 3. plano frontal, frontal. Poxa, mas eu não ajuda. Plano Vai. frontal, take 3. grava. Vai! Não é você? É da sua. É da sua. Do quando que a Michelin não tá atacada? Podemos? Sim, podemos. Ah, tá. E quando é que a Michelin não tá atacada? Puxa a cadeira que a gente precisa conversar. Tá. Ele tava tá aqui. Eu vou sentar aqui, professora. O que? Vira de lado. Tá. E que te envolve diretamente. Mudanças? Isso. Moda de novo. A tua corrente tá mamando um lado só? Porra! A tua corrente tá mamando um lado só. Na outra cena tava assim? Não, não. não Vamos lá, gente. Tô tentando. Da onde que vai? Vai tudo, né? Uhum. Antes da corrente, cor... <risos> Por que ele falou isso? Por que, que ele não falou corta e foi lá e só tirou? Ajeita o cordão. Não, a corrente tá pamando. Não vou dar onde Antes da corrente, tá Ai, bom. Isso é porque tá tarde. Ai, Jesus. Ai, ai. Ai, senhora. <risos> Não vai acabar hoje pra Vamos cara. lá, vamos lá Gente, não ganho um real, mas a gente se diverte muito. muito Duas da manhã, tá tranquilo é Olha aí <risos> Eu não vou nem olhar pra cá Não olha não, não olha não, não, olha não. <risos> Áudio rodando E ação é, eu te chamei aqui Ian porque eu tenho algumas mudanças pra fazer no roteiro. Muito, muito engraçadas, inclusive. Ai, eu tô perto da sua. Eu vou mudar o. Vou te... mudar o. o título. Ver, tá? <risos> Exatamente. O de oh, mama na teta. Vai ser o nome da, da, da peça. O cordão que mama na teta. A sua corrente tá mamando, inclusive. É, eu foi a inspiração. Inclusive, eu <risos> vou tirar. Você vai ser o protagonista e vai mamar nessa teta. <risos> Junto com a corrente. <risos> na corrente eu vou amarrar um hétero aqui. Ai, que Ai, que tal? ele que sexta já. gente. gente. <risos> olha, eu vou ter vontade de hoje. Eu chorar mais. Gente, Vamos lá? Eu tô olhando, olha, aqui. Você, olha, aqui. olha aqui, ó. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ação. E eu te chamei aqui porque eu tenho alguns, algumas. E, e que mudanças seriam essas? Com a saída do Jeremias, você. Pera aí. <risos> Não foi <isso>, daí, por favor. <risos> Que mudanças seriam essas? Vamos lá, vamos daí. É... Ian, quase que eu falei Tony. Obrigado. Ian, não, não olha pra mim. Tá. Não, olha pra cá, mas olha pra outro lugar. Empenho total. Meu Deus. Não me faça me arrepender de ter confiado esse trabalho pra você. Não. Vai, vai, vai, vai, vai. Hoje rodando? Câmera rodando e ação. Olha, nem falou que o Henrique ia vir, hein? Se é que é ele, né? Que hum, pior que é. Olha... Essa é a casa nova, tá morando sozinho. Isso aí, eu... Aí, hum, tudo hum. Ah! Olhou <risos> <risos> dentro da câmera, viado. Áudio rodando... Câmera rodando, e essa? Eita... Oh, meu deus... <coughs> não fica Ele assim... Fica sozinho... Oh. Oh. Gente, é sério... Não, tá bom, tá oh. bom... <risos> eu preciso de um... <risos> ai, ai... Oh. Oh. Volta e volta, Por favor! Opa, opa, opa, Eles estão me fazendo me Gente, eu nunca mais soube com tecido de cozinha. Não, e ele tá hum. escondendo também. Ele tá com 10 dedos na mão. Fala, fala né? amor, fala! Fala alguma coisa, Fabrício! Ah, o Fabrício é. nunca fez nada! É. O Fabrício é. nunca fez nada, viu, é. Brasil? É, verdade. É. É. e Ih, acabou! É. É. acabou. Tá lendo deu bom! E a gente tá Porra, querendo sério. O que, que foi? Tá levando a eu ele. tá querendo banânia, mano. Ele tá querendo eu eu eu Não ser aqui. Você não me ligou nem uma vez. Eu botei a mão no bolso três vezes e não tava tocando. Ele ia lá de Nárnia ligar pra tudo. Pra armário, não, Não, eu liguei desde o início da cena. Só que não tocou. Aí quando ele começou. Eu vou falar, eu nunca. Eu nunca me mato. Mas você tá pegando esse áudio? Tá esse áudio tá ódio, ódio, vai valer? Vai, offline, né? Eu nunca me mastupéi com tecido de cozinha, ótimo. Gente! Ah, meu pé. Quem fez isso? Out, mentira! Ah, não, não é possível. Cenário 25, take 1, take 2. Ah, tá só. Não, mentira! Não, não tem como jogar com o Ian. Ele já, já, fez, tudo. Só só só já só. fez tudo! Olha só, já fez tudo! Fabrício. Não, volta pro ah, ah, jogo. Caramba! Gente, pelo amor de Deus, a minha casa é uma bagunça lá fora e eu tô ouvindo isso. É sério mesmo, Nando? Eita, falta. Bati aqui, né? Aham. Uhum. Ação. Assim. Gente, pelo amor de Deus, a minha casa tá uma bagunça. <risos> Olhei o Francisco do botadinho, para. Eu lembrei que você tá de filho. <risos> <risos> para, vou olhar pra Rafael. Rafael tá aqui no joelho de Francisco, vou olhar pra cá. Vai, sério, fui. <risos> tá aqui no joelho. Vai. O okay. quê? Tá bem, querido? Deu o sábado, a Deus, sapa, Deus Vai. E por favor, que não tem nada nesse deixa, sentido. Deixa o sangue sair do seu rosto. <risos> <risos> Tô até com medo. Disso. Para! Partilha, Nando, partilha, Conta, vai! Vai! Partilha, Ai, partilha então, caceta! Gente, é o meu chefe. Hum. Ele é um gato! <risos> Porra! Por quê? Eu só comecei a ver ele tremendo. É que, que ele Desculpa, vai. Desculpa, mas o que a gente fez pro Rick? Eu também. Vai, vai, sai. Vai dar onde? Olha. obrigado. Ah, tá, tá bom. Ah, conta para... Tá, tá bom, me conta, vem cá. O Rick tem pinto grande? Vamos de novo, você olha pra cá, né? Olhei? Olha. Foi mal. Me conta, me. Vai. Ação. Tchau. Mas, mas não, me conta, então, o Rick tem pinto grande? Ai, gente. <risos> Peraí, falaí, falaí, Eu prometo Acendi. que a gente termina o que, é que a gente começou Tá bom, vai atender o telefone, Hermes, vai atender, vai atender Que sério isso, gente? Pelo amor de Deus, na hora de botar cereja no bolo, eu perdi a festa Ai, que ódio Eu, eu vou perder as estripeiras com esse treinador eu, eu me conheço, eu me... Olha aí, no meio da madrugada chupando o dedo, o dedo Cara, ah, que também, que é medo você que eu Ai, que ódio. Olha, eu tô aqui agora com um cliente, depois eu ligo pra combinar com você, tá? Obrigado, tá, tchau, amigo. Olha, desculpa, é que eu tô com um cliente. Ih, desculpa! É que eu tô com um cliente, é que eu tô... também. Cena 11, episódio 3, take 1, plano aberto. Ei, cara. É sério, é, é, é foi sério foi, que cara. até agora você não vê uma posição pra ficar. Aqui. Quero ver que você vai, vai. Muito eu bem. vai. Qual o problema? Até parece que todo mundo fica contando as intimidades pros outros assim. Isso porque você não viu que o Ian fala do Hermes, né? <risos> Sem contar que o Marcos já contou que o negócio do Fabrício não é lá grandes coisas. Ai, o, nego... o negócio é o... o é, ne... então você ne... entendeu, né? Você tá falando do pintinho dele? Nossa, até você de o <risos> garoto agora. Não, vocês não falam sobre isso. Tá quer... Nós estamos tá aqui É isso. Corta. Vou gravar, ele troca na vida dele, vai na internet. Desculpa. Faz a cena de ação, mas Ele faz Desculpa, aqui tá muito bom. Cena 8, episódio 2, plano de geral 1, take 2. Atenção. E. Ação. Oh. <risos> Porra. Porra, sacanagem. Ele Esse... fez um. É mal, <risos> eu pensei que você não ia te fazer 9, episódio 1, plano mar, take 1. Marca um plano. O Leblon tem um plano só pra ele, né? É o Leblon. Leblon pode. o Leblon pode. Não precisava de... Eu quero fazer muita que foto, é foto aqui, é porque muito. depois eu vou marcar Leblon, Leblon, Leblon, Leblon, Leblon. Isso, se eu marco o Leblon, eu já ganho muita curtida. Com é certeza. Cinco, é você perde um Isso cara. aqui vai ficar maravilhoso. <risos> tu gravou isso, que o do Cunicicou. Cunicic, a gente ama você. Você não hum. tem um boi, né? Não. Do isso é mesmo, né? Nada, amor. Joga pro universo aí, que talvez tá hum. o universo responda. Querido, já joguei, já voltou, tá? Oh. Difícil. Ih, vai, enfim, Uma hora vem. Força, fé. Eu fé acredito fé? nisso também. Fé no é boy que o pinto cai. <risos> Muito bem. Linda! Cristina. O Fabrício vem. É o Fabrício vem. <risos> o Fabrício vai, vocês também. Mas <risos> ele faz isso, certo, ó. Meu tamanho do meu bebê. Cena 15, episódio 1, um plano Ian e Nando Take 1. O que importa não é o tamanho do prego, assim como ele fura, perfura e adentra na madeira. Meu Deus. Vamos madeirar depois. Atenção. Vamos madeirar. Então foi dessa. Ação. Ezequiel. Isso. Ação. Gangrena lá se mexe. Ação. Gancando. Tá Chame vermelho, hein? Vai, e parou. Peraí, aí, calma aí. Tá. Já é t... Olha só, Marcos, eu não tenho nada contra o Fabrício, juro pra você. Eu nem acho que ele tá te enganando, não até não porque eu acho não. que ele não tem capacidade pra isso. Só que sabe qual é o problema? Sabe o que, que me deixa encucado com o Fabrício? Hum. É que o Fabrício é um cara sonso. E pessoas sonsas são perigosas. Hum, então... <risos> Gente, eu não não É, Eu não a hora ali. Olha aqui, faz o quê? E eu, ajuda O que eu quero dizer pra você é o seguinte: aonde há fumaça, há fogo. Aonde uhum. há fogo, a gente percebe, amor. Ou a gente chama o bombeiro, ou a gente faz alguma coisa, eu não faço ideia do que eu falo nessa fala. Até a próxima. <risos> aonde há então. é fogo é fumaça há fogo. Onde há fogo, a gente percebe. Entendeu? Ou a gente chama o bombeiro, ou a gente chuta uhum. que é macumba. E presta atenção, <risos> que já... Qual? religião. Cadê? Olha ali, olha ali. Eu queria dar uma olhada. Você teve um trabalho? você não. fala agora? Essa é cenográfico. É chato. É que Vai. Eu tô ouvindo aqui, ó. É, é já, você já tá aí, Tony. Você já tá aí, já tá aí. Sentando já. Você, não sei o que é do, do Ian. Atenção. Pra ter entrada, você pode ligar. Ficar 10 horas, volta. <risos> <risos> que horas que uh, tá? <risos> Literalmente, 12 horas. É pra dar despedida agora. Eu cheiro, tá? é despedida, Eles vão falar. Agradecemos a presença de todos. O bar... barra. <risos> Pegava senhoras e senhores, estamos com vocês. Monga, a mulher gorila. Muito Monga, a mulher gorila. <risos> <risos> <risos> <risos> Obrigado mesmo. Carona, uh, que carona. <risos> De Deixa assim, ele né? falar, hein. Eu tá, ele pode fazer, Francisco, trazer para quê? Olha, olha, tudo bom? Olha, olha, tudo bem? Olha, tudo